Eu não consigo ver. Não, eu tô vendo aqui, ó. Eles não tão por aqui, ó. Né? É, é só tu botar a câmera pra baixo. Eles não tão aqui. Mas aí fica. Ah, eles é... subiram. Opa! Eita, aí, cara, é! eita! Eita! Retorna aqui! Retorna aqui! Desgraça! Errou! Cadê? Cadê? Aqui, Aqui embaixo. Ah, ela se, ela tinha, ela tinha. Ah, deu, tá na volta, tá na volta. Opa! F3. Vai, Marcos, vai. Errou, Cristinho! Vivo, eu não sei, mas tristeio! Eu não sei mais, cara, eu não sei! Vai pro ah, outro lado, vai pro outro lado! Tô pro outro lado! Fiquei oito tá 8 8 horas fiquei mais. só dando volta nessa porra aqui, né? Né, né? né? nesse esquema? ficar oito horas dando volta nessa porrinha? você Ninguém consegue te matar, né? Não é engraçado, seu merda? Ele tá aqui embaixo ainda. Tá? Talvez tá. eu esteja, talvez eu não... O que, que você falou, Marques? O que, que você falou mesmo, Marques? Repete, por favor, ó. Ó, vou, vou até ouvir aqui do ar, ó. Oi, oi. Que falou que, que será bom? Hã? O que que era o bom mesmo? Eu esqueci. não. pois é, mano. Eu mami. sou bom, eu sou bom. Eu sempre vou ser bom. Marques é o bom e sempre será. Sempre vou ser bom, sempre serei. Sempre será, sempre será. Agora eu posso matar humanos. <risos> matar humanos. <risos> Mas eu sou um... zumbi. ah, Vocês não sabem ainda. Olha só, eu acho que eu já acho que eu já cometi um crime aqui, né? Selvete, por favor, Selvete. E cadê? Selvat, diga o que aconteceu Selvat Você matou ele já? Toma no cu! Mas caralho os Pringles, que esconderijo de foda Caralho, nunca será achado AAAAHHHHHHH PARA! Meteoroso! AH! Aqui em cima, aqui em cima! Dos corvos, os corvos, dos corvos, os corvos! Porvo! Porra! É? É? Yeah! Eu não, que que não sei como que é o nome dele. Que você aqui? aqui embaixo. Como você é o nome do cara? Não! Caralho! Ah! Oh, Boa! Porra! porra, não! Ele tá virando o jogo em volta da gente, marca. Então não. Ah, tô. Estava dançando. Aah! Achei, achei, achei, achei. Aqui, aqui, aqui. Aqui na banheira, na banheira, na banheira, na banheira, na banheira. Não. Cuidado, cuidado, não. cuidado. Não. cuidado. Não. Não não. Eu acertei. Eu acertei também! Caralho. Onde ele foi? Aqui ó, a tia! A de tinta! A tia de tinta! Achei! Achei, achei, achei! Caralho, eu explodi! Explodiu o sangue! Vai, vai, vai, vai! Ah. Aê, boa! Boa!